Fala gente, oportunidade única em Gramado. Apartamento de três dormitórios, suíte master com banheira de hidromassagem, mobiliado, box, elevador, prédio nobre, apenas 900 mil reais. Eu vou te mostrar aqui o lavabo dele, tá? Gente, a gente tá sem energia elétrica aqui, mas eu vou ver se consigo te mostrar. Realmente que é um bom negócio esse apartamento. Um três dormitórios com 140 metros, banheiro de hidromassagem, vista para o vale, vista maravilhosa, aliás vista sensacional apenas 900 mil, cara tá dado isso aqui tá de barbada aqui é a sala de estar sala de jantar churrasqueira na frente só te mostrar aqui a cozinha a cozinha a gente tem um balcão americano aqui a gente tudo em mármore aqui também já tem alguns móveis aqui fogão exaustor aqui a gente tem uma área de serviço uma entrada de serviço Junker a gente tem um, um aqui um tanquezinho olha que legal a gente é a da natureza olha que top. Apenas 2 km de gramado, vale a pena você conferir, porque é um ótimo negócio esse apartamento. Não tem hoje em gramado um 3 quartos com esse preço novo, localização nova de luxo. Aliás, deixa eu te contar, esse apartamento pega até R$ reais de aluguel diária ANB. R$ 1.500 você pode estar alugando esse apartamento, cara. Isso aqui vale mais que um móvel comercial rendimento. Olha que sacada gourmet gostosa turrasqueira, pia, uma linda vista pro vale aqui olha que lindo isso aqui gente, ó, uma sacada aqui, toda fechada, isso aqui estilo Ville blindex, né, o europeu E rebate tudo, abre tudo isso aqui sensacional gente o um apartamento desse nicho, desse porte com três dormitórios não tem a venda no mercado por esse preço, vale a pena vocês me conferirem, você clicar no botão aí chamar um de nossos corretores porque um imóvel diferente está com preço praticamente barbado. Só que, só que eu quero te dizer, presta atenção. Talvez você está dizendo que não tem todo esse dinheiro. Não tem problema. Ele parcela para você diretamente com ele uma pequena entrada. E você pode vir morar nesse apartamento maravilhoso. Você viu um dormitório agora? Agora aqui um banheiro social que integra aqui com um dormitório também. Gente, ó. Mais um dormitório aqui. E aqui, meu cara, olha que suíte master maravilhosa, aqui, sensacional. Aqui no começo bastante espaço para você guardar roupa, uma cama box maravilhosa, ar-condicionado, tem espera para calefação, abertura de vidro aqui, olha que bonito laguinho lá. Abertura de vidro aqui, mais uma bela vista aqui para o vale, gente, olha só que lindo. E aqui a sua banheira de hidromassagem, olha que demais. Gente, esse apartamentão está com um ótimo preço Vale a pena você entrar em contato agora com um de nossos corretores que vai vender logo. Promoção de final de semana, gente. Prime... Que olhar, compra esse apartamento, gente. Se você gostou, então chame agora um de nossos corretores. Entre em contato porque é uma barbada, gente. Olha só, vista pro laguinho, vista para a serra aqui, gente, pro Vale, né? Se você gostou, chama aí, clica aqui. Que esse apartamento é o seu apartamento. Investidor que gosta de investir em armado Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Tchau!